Não oh, tá chuva aí. Ô primo! Não vou te dar, não. Já tava vendendo aí, tá tranquilo? Caiu um peixe! Hein? Como é que tira essa carne aqui? Valeu é a pena esperar, não valeu? Esquemar, tá a ponta do rabo dela de e espremer. Espremer. É. Quando nós tiramos tiramos ali? É. Que perção é essa, Cêncio? Aqui é o barano Você vende e distribui entre os amigos também? Hein? Esse aqui eu tô dando, Valeu. Valeu a pena a pesca, tá Vale, sempre vale, né? Valeu. Valeu. Matou bastante. Valeu. Vai zoado. E aqui? Dá licença, tá, irmão? Então, Élio? O que você vai fazer? Apesar aí? Apesar ali? Tem que arrumar o jeito de pesar ali Vamos pesar? Aí, qual foi o peixe que tu ganhou? Que é a sardinha. Eu ganhei. Esse tu ganhou, né? É, ganhei. Sardinha. Vai fazer o um, que? Um Algum ou legal? Fazer dele um filé, de filé. Opa. <risos> Aí. Que peixe é esse? Esse aí sou eu, bonitão, lindo. <risos> é bonito mesmo, mano. É, bonito, é. Né? E vale bastante bem esse peixe. Esse aqui é pra isca, pra pescar. Ah, não é pra comer não? Não, pescar. Isso aqui é isca pra pegar outros peixes. Dá pra comer também, sabe? É, também come. Mas tem que ser fresquinho, tem que ser pegar, na... pegar e comer. Porque se deixar para outro dia já não, não presta mais. E você vai sair para pescar? A banheira, se o tempo vai ficar calmo, a gente vai pescar. Eu e um amigo aí. Você leva no barco também? Uhum. Você... Barco é. no barco também. Vocês saíram quanto, ontem? Não, nós não saímos não. A gente vai, a gente vai, sair, a gente vai sair a banheira.